E eu continuo nesse short do Bitcoin, confiante, vou conseguir bater a parcial, que eu vou mostrar para vocês qual que é a região que eu estou de olho nesse momento, que se o Bitcoin, inclusive, perder, eu vejo que o Bitcoin tem grande chance de testar a zona dos 25 e, por que não, a região dos 22 mil dólares. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já vai aqui embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, é muito importante mesmo para o canal crescer, compartilhe com seus amigos, se você não está inscrito ainda no canal, te convido a se inscrever e ativar também todas as notificações para você não perder nenhuma análise e update aqui do Bitcoin. Então vamos lá, pessoal. Vou comentar para vocês aqui agora qual que é a minha estratégia desse short aqui que está aqui, então aberto na região próxima aqui dos 21 mil dólares, né? Na, na aqui na Prime BT, eu abri bem próximo, próximo aqui dos 21 mil dólares. continua aqui nessa região por enquanto, aqui cerca de. Quase totalizando aqui 500 dólares de lucro. Também na OKEx abriu uma posição pequena aqui na OKEx. para dar uma olhadinha como é que tá essa posição aqui. Ficou aqui, tá? É, nos 30.900 30 aqui na, na OKEx esse, esse trade. Tá? Então, pessoal, vou comentar para vocês aqui agora qual que é a região que eu estou de olho para realizar a minha parcial, porque é muito importante a gente conseguir realizar. Tá? Eu não botei aqui parcial nessa região 30 mil dólares. Estou interessado mais na região dos 29.300. Eu vou mostrar para vocês porque que eu acredito que essa zona que o Bitcoin pode testar. Uh, e é uma zona que vai ter, na minha opinião, que com certeza tem liquidez já formando aqui nessa região E é uma região crucial aqui, que na minha opinião, se o Bitcoin começar a perder aqui A gente pode sim facilmente testar aqui o fundo desse, desse cone Que está na região aqui dos 25.600 dólares, está para baixo inclusive tá? E se perder essa região, pessoal, eu vejo o Bitcoin na casa lá dos mil dólares Então para mim esse cone aqui não está rompido tá estou aqui é uma operação que eu considero, obviamente, arriscada aqui Estou né? tô, tô shortando uma região, uma tendência de alta aqui, mas não estou muito confiante já comentei para vocês por vários motivos porque que eu acho essa tendência aqui não, é, não está muito forte. E, uh, na minha opinião aqui, o, um, grande chance do Bitcoin voltar, né, corrigir. Né, mas, eu, obviamente, tenho que gerenciar esse risco aqui. Eu não posso deixar um trade, uh, um short aqui 100% aberto, acreditando que tinha que buscar essa região. tem que realizar uma parcial aqui. Né, e exatamente vou comentar para vocês qual que é a minha estratégia que eu vou fazer aqui, então, nessa, nessa operação, tá? Se você quiser saber mais por que eu abri esse trade, né, qual foi a minha, a minha visão, aconselho você a assistir os últimos vídeos aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui do último vídeo, quando eu abri o short, mostrei exatamente quais indicadores que eu tomei aqui, tomei a, a, a decisão para poder abrir essa operação. Então, conselho você acompanhar o canal de forma mais frequente e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Participe também dos live trades, tá? Toda terça-feira, quinta-feira vai ter live trade no canal. Eu estou tentando acertar o horário que atenda mais pessoas. Comente abaixo qual é o melhor horário para você, se você quiser assistir as lives aqui no canal, para a gente abrir operações juntas, tá? Então, uh, é, comente abaixo se fica melhor para você às 10 da manhã ou então às 6 da tarde. Eu vou tentar pegar um horário que fica bom para todo mundo aí, que possa ajudar o máximo de pessoas possível, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui qual que é a minha, a minha visão, né? A primeira questão que eu comentei, inclusive, para os membros do canal ontem e é que a gente tem liquidez nessa região aqui dos 29.300 A gente pode ver aqui no Avesco, que é a ferramenta nova que eu estou usando no canal. Aliás, todas as ferramentas que eu uso aqui no canal estão com o link aqui na descrição, tá? As ferramentas que eu mesmo utilizo aqui que me ajudam muito a tomar a decisão. Então, aqui a região... Uh, 29.300 tem liquidez nessa ferramenta aqui, ela inclusive apontou liquidez na região dos 30.900, tá? Então esse foi o outro motivo que, eu, que me, me deu aqui mais confiança para abrir operação de short aqui então é, no Bitcoin uh, bom, e além disso pessoal, aqui a gente pode ver no trade light também tem uma região aqui, essa região dos 29.300 a gente pode ver que tem uma zona aqui de o desequilíbrio de oferta e demanda, tá? Eu comentei para os membros do canal como funciona isso aqui também. Eu, inclusive, deixei aqui na, na, eu tinha deixado na, na PrimeSBT aqui duas ordens aqui, né? Uma, uma aqui na região dos 29.500, outra aqui nos 29.300. Essas ordens aqui, inclusive, eu vou cancelar essas ordens de compra, tá? Ou vou deixar aqui para realizar uma parcial também nessas regiões aqui que tinha colocado essa ordem. Né? E temos, temos de, desequilíbrio de oferta e demanda nessa região aqui. Obviamente, vai ter pontos de stop da, da, da galera que está em longs, né? Esse é um outro ponto principal. Olhando aqui também no High Block, olhando 7 dias, a gente pode ver que é a Amazon zona que também tem liquidez formada aqui também, Tá, então bem possível do Bitcoin vir testar essa zona. E olhando aqui também os indicadores de sentimento nessa correção aqui, inclusive o preço caindo aqui, a gente está vendo agora com a correção do preço, o Open Inter subindo, que é, para mim é um péssimo sinal aqui, mostra para mim que grande chance desse movimento continuar, acontecendo, né? ou seja, continuar essa essa queda. Além disso, a gente achou aqui um candle muito feio essa sombra aqui tá. Essa sombra para mim aqui é uma sombra que mostra que realmente o preço, a tendência do preço a é continuar nessa direção, nessa correção aqui. Agora a gente está numa pequena, pelo menos pequena tendência de baixa, tá? Se o preço voltar aqui nessa região aqui dos 29.300, eu vou estar então é, no caso, zerando aqui meu risco nessa operação, não vou ter como perder dinheiro mais, porque vou estar tá realizando aqui uma parcial que vai cobrir meu stop caso o Bitcoin rompa lá a região dos, dos 31 mil dólares, tá? Outro ponto também importante mostrar para vocês por que essa região dos 29.300 é crucial para o Bitcoin, que você tem que prestar atenção. você perceber aqui no Open Interest, agregado aqui, vocês podem ver que a grande subida do Open Interest foi nessa região aqui. Se eu botar é, né? o meu cursor aqui nessa região e ver onde está o preço nessa região é exatamente aqui na região ó, dos 29.300 dólares. Então, o Bitcoin perdendo essa região dos 29.300 dólares, a coisa pode ficar bem dramática aí, tá? A gente acabar indo buscar em regiões mais abaixo, a região dos 25.000 dólares, para mim, está completamente aberto. Eu vou estar interessado em tentar manter essa operação de short por mais tempo, Caso a gente perca essa região aqui, então, dos, dos 29.300 dólares. Tá? Mas eu espero um repique nessa região, acho que o preço pode pegar aqui, fazer um repique. Vou estar realizando uma parcial e talvez, uh, no caso, tentando escalar uma ordem short mais acima, tá? Mas eu espero um repique nessa região dos 29.300 aqui, com certeza. É um ponto que vai ser bem importante para o preço testar e ver como vai se comportar, tá bom, pessoal? Então, uh, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui no update é basicamente isso, tá, pessoal? Eu vou fazer daqui a pouquinho aqui o tutorial também da corretora OKEx. Então, não deixa de criar sua conta aqui na OKEx. Vou deixar o link para você aqui abaixo na descrição e comentário fixado, tá? É uma corretora que, com certeza, você vai gostar muito de operar. É muito fácil e tem muita liquidez. É uma corretora que, com certeza, é uma grande alternativa para quem opera já na Binance, tá? Além de tudo, tem a Merkle Tree. Você pode acompanhar os seus depósitos, né? Onde está, Se o seu dinheiro está realmente... Na, na corretora o dinheiro, então com certeza você vai gostar aí, também tem o Web3, DeFi, tem muita coisa interessante, eles estão querendo entrar é pesado no Brasil e também tem aí né, o bônus aqui do, do canal de até 10 mil dólares de, de margem para você operar, fora o Mystery Box você pode também concorrer aí até... 10 mil dólares em prêmio, né, então clica aqui na, no link aqui abaixo, na descrição, comentário fixado vai abrir essa página aqui para você criar sua conta na OKEx, tem tudo explicado aqui como funciona essa promoção, com certeza é uma corretora que você vai gostar de operar tá, eu tô bem animado aqui com, com essa com essa oportunidade que o OKEx está me dando, né, de apoiar aqui meu canal, e muito assim, orgulhoso também, porque é a segunda maior corretora de cripto do mundo Está aqui então, de fato, apoiando meu canal isso é incrível, tá bom pessoal, tudo então, mais é isso que eu tenho pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, se você gostou Deixa aquele like para apoiar e a gente se vê então em breve para mais updates aí e análise do Bitcoin. Um abraço.